com é, base do Gabriel, Oliveira, livro, em economia é, vai falar sobre, em verdade, a sua organização o conceito de complexidade em raiva é muito interessante os grupos de estudo, às vezes, podem não dar certo, eles vão e vêm. Mas o aprendizado e a amizade das pessoas sempre ficam. É isso que eu acho que é importante ter em mente. Que eu, ah, algumas reuniões podem ser desanimadoras, você chega e tem poucas pessoas, mas... É, é interessante persistir. Estava conversando com o Daniel, que, que coordena o grupo da USP, e, e pensei exatamente nisso. Bem, uh, começar a apresentação, o que, é que eu vim falar aqui? Vim falar um pouco das ideias de Hayek, que é um economista que não se restringiu à economia. Ele foi além, foi, buscou o direito da filosofia, a política, criava um sistema de ideias bastante interrelacionadas, um pensamento bastante sistemático para abarcar uma certa visão de mundo. E é, eu estou exatamente no meu mestrado estou pesquisando pensamentos de Hayek, relacionado a um tema que vai ficar mais claro quando eu começar a falar, que é a teoria da complexidade. E minha apresentação aqui é justamente uma tentativa de fazer uma introdução ao pensamento de Hayek que seja acessível às pessoas que uma pessoa cujo conhecimento, é, conhecimento prévio de Hayek seja, no máximo, uh, os filmes da Salma Hayek, consiga compreender e saia daqui com alguma coisa. Bem, queria conversar... Oliva. só que dá que você está muito na frente do um negócio aí. Yeah. Vou mostrar um vídeo para vocês. Você vê tem um, um grupo de pássaros, né? E tem ali, lá do alto, Tem um gavião que está caçando eles. E aí, quando o gavião se aproxima, tem um, os pássaros vão se Espera aí que vai aparecer agora. a gente tem esse vídeo. a gente tem du duas espécies de pássaros. a gente tem o um estorninho, que são esses pássaros que estavam na regulada, esse, esse pequeno pássaro aqui de 19 a 23 centímetros. e a gente tem também o gavião peregrino, que estava caçando eles. que é uma ave de porte bem mais avançado, de 80 a 115 cm, e que estava tentando se alimentar dos nossos amigos estorninhos. Se debruçaram sobre esse fenômeno da revoada e identificaram que ela fornece umas certas, certas vantagens adaptativas aos pássaros que se organizam dessa forma. Elas podem dar proteção, pela confusão dos predadores, você vê ali que eles conseguem desviar dos, do, do gavião, ajuda também na busca de alimentos, você tem múltiplos olhos, nenhum, nenhum alimento pode passar despercebido por tantos olhos. E tem também a economia de energia, que um estorninho andando no, no vácuo do outro, eles não gastam tanta energia quando se cada um andasse isoladamente. Mas como é que surge esse tipo de organização? Como é que surge a revolta? A expectativa inicial dos pesquisadores é, era de que haveria um certo um certo estorninho que seria o líder que organizaria esse tipo de, de formação que mandaria para os outros que eles se organizassem dessa forma que dissesse ah, você vai para lá você vai para cá e, e de fato é, nós temos uma grande proteção, uma propensão natural a acreditar que toda ordem existe por causa de uma organização que toda ordem é, é, é, é uma objeção deliberada por parte de alguma gente. Mas, isso nem sempre é verdade, e não é verdade nesse caso. Os pesquisadores, se debruçando sobre isso, descobriram que não existia um estorninho livre. Que, na verdade, a revoada é um fruto do que a gente chama hoje de auto-organização, que é uma ordem que é gerada não de cima para baixo, não é uma ordem deliberada, não é uma ordem... Planejada, mas é uma ordem que surge de baixo para cima Ordem ordem Boronap E como é que você pode pensar Uma auto-organização como essa? Primeiro, você tem que pensar Nas regras que cada, cada agente individual Dessa ordem segue Você compõe os agentes Seguindo essas regras E você vê que você consegue Seguir essas três regras, você mostra que você consegue gerar uma revoada. Que são essas regras aqui: coesão, que é voar rua ao centro de massa dos vizinhos, separação, que é manter uma, distância, uma certa distância dos outros pares, e alinhamento, que é manter uma certa velocidade próxima dos vizinhos. E aí, se, é, utilizando essas regras, você consegue fazer uma simulação de uma revoada. Você consegue. Você Pega agentes, é, pega pequenos agentes computacionais seguindo essas regras Você joga eles aleatoriamente no mapa e vamos ver o que acontece Você vê que à medida do tempo eles vão se agrupando Aqui falar de Hayek, né? que é que uma coisa tem a ver com a outra? É que, na verdade, esse tipo de, de ordem, de auto-organização, era o que Hayek chamava de ordem, é, dessa, esse tipo de ordem emergente, de baixo para cima, é o que Hayek é, chamava de ordem espontânea, que existiriam um tanto, é, tanto, na visão dele, existiriam tanto na sociedade quanto na natureza, como é o exemplo da revoada. E, é, recentemente, Várias ideias do Hayek vêm sendo ligadas por uma literatura recente é, denominada de é, uma literatura interdisciplinar, que é várias áreas, é, que se chama de sistemas complexos adaptativos, de onde eu tirei essa simulação, por exemplo. Que são sistemas descentralizados em que a interação local entre agentes, entre os agentes dispersos entre si, e os agentes interagindo entre si e com o meio, é, podem gerar uma formação endógena de ordem de ordem global do sistema sem que nenhum desses agentes estivesse planejando e essa ordem se é, chama adaptativo porque essa ordem vai se adaptando às circunstâncias do meio por exemplo, se, é, no caso do gavião eles vão se adaptando ao, ao predador, por exemplo Aí Hayek, vai é, é, é distinguir Justamente entre as ordens espontâneas e as ordens deliberadas. A primeira é chamava de Cosmos, a segunda Táxis. É, a ordem deliberada seria fabricada intencionalmente, com forças exógenas no sistema, seria uma ordem imposta de cima para baixo. Já a ordem espontânea seriam formações não intencionais, é, que são geradas inordinariamente, baixo para cima, que é justamente a auto-organização. É, na ordem deliberada, o grau de complexidade que você consegue alcançar é limitado ao que o seu criador consegue dominar. Já que ela é planejada, ela não pode transcender ao que o, o que seu criador consegue criar. Já na ordem espontânea, isso não é verdade. A complexidade de uma ordem espontânea não está limitada ao que cada agente particular consegue dominar. Porque nenhum desses agentes está planejando a ordem. Um deles está a controlando diretamente. É, enquanto a ordem deliberada, as ordens deliberadas seguem a um certo propósito determinado pelo criador, ele cria, mas ele cria para servir ao propósito dele. É, na ordem espontânea, isso nem sempre é verdade. Em geral, você não, não consegue identificar um propósito, um propósito único para aquela ordem. Cada agente pode ter o seu propósito ali, e não ter um propósito global dessa ordem, como um todo. E. É, e as ordens deliberadas, como eu falei, são resultado do planejamento de, por parte de uma autoridade que controla a ordem. E já a ordem espontânea resulta da interação entre os agentes seguindo certas regras de conduta. E essa, essa, toda essa discussão sobre ordem espontânea não é uma coisa original, a Hayek. Isso já estava bastante presente, por exemplo, nos autores do Iluminismo, esconcês, como Adam Smith, David Hume e Adam Ferguson. E você vê é, numa passagem Adam Smith, na teoria dos sentimentos morais, uma justamente das pessoas é, desse homem do sistema ser uma pessoa que não reconhece o caráter de ordem espontânea da sociedade e não reconhece que essa ordem espontânea tem um nível de complexidade que transcende a, um certo a qualquer capacidade de um planejador um planejador que queira é, moldar a sociedade à sua vontade. Ele fala, o homem do sistema é capaz, de segundo sabe, aos seus próprios olhos. E, muitas vezes, fica tão encantado com a, sua suposta, com a suposta beleza do seu próprio plano ideal de governo, que não pode tolerar o menor desvio de qualquer parte dele. Ele parece imaginar que pode organizar os diferentes membros de uma grande sociedade com tanta facilidade como a mão dispõe as diferentes peças sobre um tabuleiro de xadrez. Ele não considera que, no grande tabuleiro de xadrez da sociedade humana, cada peça tem um movimento próprio, de modo geral, diferente daquele que o legislador pode escolher imprimir sobre ele. Ou seja, cada gente tem sua própria regra de conduta, e se você tentar substituir essa ordem espontânea que é gerada da interação dos agentes seguindo essas regras de conduta, você estará é, prejudicando a ordem, estará destruindo a ordem e não criando uma ordem em cima de um caos preexistente. Bem, e, mas quando você fala é, sobre essa questão de ordem espontânea, auto-organização, a reação de alguns é o um simples escárnio. Ah, vocês acreditam no amor invisível que sempre vai levar ao melhor dos mundos? É, Acusam acusa as pessoas de fundamentalismo de mercado. Mas seria isso fundamentalismo de mercado? Ou os acusadores que teriam fundamentalismo diante do mercado por ignorar a existência de ordens espontâneas que existiriam? não só na sociedade, como também na natureza. Como podemos ver, em vários exemplos dessa literatura, como exemplo do historinho. E é, é interessante notar que, é, muitas vezes, os argumentos em prol da existência de de Desconteira são completamente ignorados. Por exemplo, Adam Smith, é, Na riqueza das nações, que é um livro de mais de mil páginas, com quatro volumes, ele só cita essa metáfora da mão invisível uma única vez. O resto do livro passa argumentando por que isso seria verdade. Mas as pessoas apontam para aquilo e, e dizem que é algo mágico, que ele é, é, é um fundamentalismo de mercado, ou coisas parecidas. E é importante enfatizar uma segunda coisa, que nem sempre é, essa, essas ordens espontâneas vão ser benéficas. Que o caráter benéfico de ordem espontânea, depende fundamentalmente do contexto institucional em que ela está operando. Por exemplo, o Adam Smith distinguia entre o que ele defendia, que era o sistema de liberdade natural, do sistema mercantilista. E ele acreditava que se as nações, a nação que seguisse o que ele chamava de sistema de liberdade natural, passaria por um ciclo virtuoso. Já as nações que adotassem as instituições do sistema mercantilista, teria um ciclo, ou vicioso, de, de, de decadência ou de estagnação. Os liberais contemporâneos enfatizam várias instituições fundamentais para o funcionamento de uma ordem espontânea, como os vários direitos individuais, o funcionamento da justiça, diversas outras instituições, sem as quais a ordem espontânea não pode funcionar de forma adequada. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de estudar alguma coisa de microeconomia, mas é, na economia ortodoxa é, fala-se uh, em equilíbrio geral, que é uma certa que é, você tem um cada mercado teria seu equilíbrio parcial entre oferta e demanda, e o equilíbrio geral daria a inter-relação inter-relação ótima inter-relação de equilíbrio entre os diversos mercados da economia. É, que é uma forma bastante bastante elegante e bonita até de você escrever com uma certa ordem espontânea. esse equilíbrio geral seria algo também não planejado, algo que surge é, das interações. Mas o problema é, desse tipo de abordagem é que você não consegue mostrar como que esse equilíbrio é alcançado a partir do desequilíbrio. Ou seja, como é que a ordem é obtida a partir de uma situação anterior de desordem. O equilíbrio, essa ordem, é, na economia ortodoxa é apenas postulada de início, e ficou uma coisa um, pouco, um tanto quanto forçada e que leva a, a más interpretações. É, Hayek, por outro lado, estava bastante ciente desse problema presente na economia ortodoxa. Ele, já na década de 30, escreve artigos criticando esse tipo de abordagem e colocando como um problema fundamental não só da economia, como das ciências sociais em geral o que ele chama de problema da coordenação que é justamente como que agentes heterogêneos como que agentes gente conhecimento heterogêneo o conhecimento da sociedade de espécie entre os vários agentes da sociedade você consegue coordenar as ações desses agentes você consegue obter esse equilíbrio entre aspas, da economia é, do equilíbrio geral, a partir do desequilíbrio. E para ele a resposta disso estava né, no um sistema de tentativa e erro, através do um sistema de preços e com outras instituições espontâneas. Vou dar outro, outro exemplo de vídeo. Você tem aqui um formigueiro, que os, os pesquisadores conseguiram fazer com que o feromônio liberado pelas formigas deixe um traço vermelho. Vocês vão vendo que na medida em que as formigas vão andando elas vão deixando um leve traço e esse traço de feromônio atrai outras formigas na mesma direção em que, em que, em que as, as formigas anteriores andaram. Você vê aqui traço mais forte aqui. Mas, evidentemente, algumas formigas desviam disso e, e andam por outros, outros caminhos. Você vê, o traço, esse traço de feromônio liberado pelas formigas, é não aparece nesse vídeo, mas quando uma formiga encontra um alimento, ela libera um traço maior. E esse traço maior de feromônio atrai as outras formigas para essa fonte de alimento, que será, será trazida de forma muito mais fácil, dessa forma, para o formigueiro. Que é uma forma bastante intrincada de você, no sistema de, dessas formigas, de elas comunicarem umas com as outras, que há uma certa vantagem naquele caminho com a vantagem local ali de exploração de, desse tipo de comida, de uma oportunidade de alimentação. Você consegue simular isso aqui? o suficiente para que esse traço todo se disperse. E as formigas vão rodeando o mapa e descobrindo essas comidas até que acabem. Bem, eu poderia também nesse exemplo das formigas enfatizar esse caráter de auto-organização do formigueiro. Apesar de, das formigas terem certas castas, etc, que as formigas são é diferentes do Há uma certa auto-organização também, de uma ordem gerada de forma não-intencional. É, Mas o que eu quero enfatizar é outra coisa. É, essa, essa exploração do mapa das formigas, exploração de novos alimentos, como um processo de descoberta de comida. Que as formigas, ao longo do tempo, elas vão dando muita troca, elas têm uma certa visão limitada do seu ambiente, elas vão dando não conseguem é, enxergar os alimentos de muito longe. E elas vão explorando o mapa, vão explorando o desconhecido. E ao encontrarem uma nova fonte de alimento, elas apanham esse alimento e levam para casa, ao mesmo tempo em que sinalizam para as outras formigas que, que ali há uma oportunidade de alimentação, que ali há mais alimentos que podem ser explorados. Identificar as características que Hayek postulava para a competição, a, que Hayek concebia a competição como um processo de descoberta. Podemos fazer uma, uma, uma forte uma, uma analogia com o formigueiro: se você pensar as com formigas como com empreendedores que estão à procura de novas oportunidades de, de lucrar de negócios, a sorte de alimentos como essas oportunidades de negócio e o fenomônio como a sinalização. De sistema de preço, como o lucro que atrai, que à medida que a gente descobre é a e volta, ela atrai novas formigas, competidoras para aquele mesmo funcionamento. E aí a gente pode contrastar, novamente, duas visões sobre a competição. Aqui nos modelos padrões de competição, você explora mais ou menos, você já, já sabe onde estão todas as fontes de comida, e você quer encontrar a forma ótima de você explorar essa comida que você já conhece. De as formigas irem e voltarem na direção das fontes de comida de forma ótima. Hayek, por outro lado, enfatizava o caráter da competição como promovendo o aprendizado dos agentes, como promovendo uma descoberta e o uso de conhecimento disperso. É, que é, Simbolizado nesse mapa por, por formigas em locais diferentes, cada formiga tem uma espécie de espécie que nenhuma outra teve acesso até então e elas vão sinalizando esse aprendizado para as outras. E para Hayek, ao contrário de autores, defende a competição não por essa questão de eficiência do já conhecido eficiência de exploração do, das, das oportunidades que a gente já conhece de alimentos. Ele defende a livre competição como arranjo institucional que torna mais provável que pessoas desconhecidas com conhecimento eh, especialmente adequado para realizar certas tarefas sejam atraídas para aquelas tarefas. E essa, essa competição é justamente importante na, eh, na medida em que nós não sabemos a priori quem quem vai deter o conhecimento da próxima inovação, Da próxima forma nova de você produzir novas coisas, é, novos métodos de produção, novas instituições e etc. É, e nós não sabemos quem vai ter esse conhecimento adequado e nós continuaríamos sem saber se nós não permitirmos que essas pessoas com um conhecimento que nós não, não, não tenhamos ciência possam utilizar esse conhecimento em proveito próprio, ao mesmo tempo que sinaliza para os outros a existência desse conhecimento. Aqui, fazendo analogia com as formigas, em cima a gente tem a competição segundo a primeira perspectiva. Você tem a oportunidade, você, você conhece todo, onde estão todas as tortas, e você quer simplesmente ver a forma eficiente de você e das formigas até a torta E da torta até a formiga Embaixo você pode ter O que Hayek falava Você tem oportunidades que já são conhecidas Que vão formigas e voltam Mas também tem a exploração Das formigas De novas oportunidades Que algumas vezes vão resultar Em fracasso A formiga vem e descobre que não tinha nada No lugar que ela foi Vai sinalizar que é um o negócio não era vantajoso no fim das Contas. Ou você pode ter a formiga que vai explorando o caminho e de repente descobre essa torta é, com o filtro do Instagram que é preferido pelas formigas hipster. E isso, isso é uma vantagem que ninguém sabia antes. Ninguém tinha o um conhecimento desse, dessa torta. Só, foi, só permitiu essa descoberta porque se deixou que as formigas que a formiga que encontrou conseguisse utilizar isso em proveito próprio e ao mesmo tempo é, é, sinalizasse isso para demais. Bem, e aí, trazendo para casos mais concretos, o que, por exemplo, Amazon, Apple, Disney, Google, Halley Davidson, HP, Mattel, Microsoft, Dell e Nike têm em comum. Alguma ideia? Que todas elas são empresas? <risos> todas são grandes empresas? O que elas têm em comum? Que todas elas começaram numa garagem. Todas elas começaram na cabeça de certas pessoas que viram uma certa oportunidade, e tentaram criar um negócio praticamente do nada. Os exemplos mais conhecidos sendo, claro, da Apple, com a falta de Steve Jobs e do Steve Wozniak, e da Microsoft, Bill Gates ou Allen. Agora, suponha que é, esses, esses empreendedores essas empresas tivessem passado por dificuldades praticamente intransponíveis na criação dessas empresas. Por exemplo, tivessem regulamentos contra empresas que funcionavam em garagem. Ou tivesse, por exemplo, na arte de computação, em que os computadores eram basicamente para empresas, tivessem leis que delimitassem uma certa configuração mínima dos computadores, e essa configuração estava adaptada para as empresas e indústrias, e não para consumidores pessoais, por exemplo. Se existisse esse tipo de coisa, Algumas dessas grandes empresas podiam nem existir hoje, podiam nem ter causado a revolução que causaram nos seus respectivos mercados. Mas aí você pode pensar: não, mas isso que você está falando é trivial. Quem que iria se opor a, a, a empreendedores inovando, trazendo benefícios? E daí você vai e se depara com, com notícias como essas. <risos> Sim, ah. Não sei quantos aqui, acho que a maioria deve conhecer, o aplicativo Uber, que é um aplicativo que permite você a contratar carona. No, é, os, é, você, você tem um aplicativo, tem usuários que são, são, são motoristas, você pode contratar o serviço dele para é, é como se fosse um táxi. Os, os motoristas desse aplicativo, todos têm uh, as antecedentes criminais é, vasculhados, eles só se mantêm no aplicativo se tiverem uma, uma avaliação excelente dos consumidores, só, tem, é, só são permitidos carros de última geração de serem dirigidos a partir de 2010 para cá. É, os, os motoristas do Uber, em geral servem. É, água, salgadinhos, abre a porta para o cara entrar, você também negocia o trajeto usando o Google Maps ou o Waze, que aí não tem como passar a ferro em você. Né? Mas, embora você tenha vantagens claras nesse aplicativo em relação ao serviço de táxi comum, a justiça é, está, está decidindo contra esse Uber. Porque, porque de acordo com a lei brasileira só taxistas licenciados podem fornecer serviço de transporte individual privado. Aí você tem outro exemplo do ano passado que quando a Amazon Brasil estava querendo entrar no mercado que a Associação Nacional de Livreiros das, ed das editoras de livro, estavam tentando pressionar para que fosse aprovada uma lei de, preço, de fixação de preços para livros. Ou seja, eles estavam querendo fixar o um preço de livro acima do que a Amazon conseguiria, conseguiria baixar. Sabendo que a Amazon, com sua capacidade de, de logística, consegue cobrar, vender livros bastante baratos, eles queriam fixar um preço mais elevado do que isso para manter essas empresas menos eficientes. Que é uma coisa bonita, tem que defender essas empresas, mas quem vai defender os consumidores de livros da associação do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Mais um exemplo favorito, não aconteceu no Brasil, é uma coisa fantástica que aconteceu na França, que é o seguinte, a Google foi condenada na França por exibir mapas de graça. Porque uma empresa de cartografia local que estava sendo prejudicada algum, pela algum Google por oferecer mapas, então o processo liberou. e ganhou. E a Google foi condenado por oferecer serviços de graça. Bem, esses exemplos, esses foram escolhidos por serem coisas divulgadas no mídia, coisas conhecidas. certas restrições que a gente vê claramente que trazem um certo benefício para determinada classe. E aqueles benefícios que nós poderíamos ter, mas que nunca saberemos que a gente perdeu, não é mensurável, não aparece. Né? O, o, o que não se vê, meu que não se vê. Dentro disso, como, como você, você acha que a gente pode abordar as pessoas assim para demonstrar que a cada restrição que você vê Existem centenas de milhares de outras possibilidades que não se vê que não vão existir por causa dessa inscrição. Como passar isso para as pessoas? Um exercício que eu acho interessante, mas que eu não, não entrei muito, é o seguinte. Você analisar propostas antigas de, de regulação que não passaram, que, que queriam, que justificavam por certos malefícios que iam ser causados pela concorrência e tal você mostrar que essas previsões não se concretizaram. Eu acho isso uma forma bastante efetiva. Você mostra. Ó. Como é que você sabe que nesse caso que você está falando agora é, não será exatamente igual àquele outro, por exemplo? Eu não sei como você poderia falar de, de coisas que você não sabe que, que podem existir. Só coisas que passaram a existir por sorte. Por sorte de que não foram reguladas. que a fé é dominada por petistas na parte da economia. Não, por petistas, <risos> nunca. definitivamente não. O centro acadêmico da fé é dominado por petistas. Mas isso aí é outra história. Mas, é, a fé tem uma certa receptividade às ideias liberais, não na, na sala de aula, por parte dos alunos, alguns alunos, mas, em geral, ou você é um um cara esquentista, engajado, que está no centro acadêmico, participa de outras coisas, ou você é um cara do mercado financeiro que não está ligando para esse tipo de discussão, que é mais é ganhar dinheiro e, e, e deixa tudo isso, toda essa discussão para lá. Então é uma questão um pouco complicada, são poucas as pessoas realmente que, que se interessam em, e que acabam aderindo a esse tipo de visão. Funcionou né? Só falar aqui, tem um professor não, que tem, também, tá? O meu orientador está orientando a mestrado, não é um liberal, não é um austríaco, mas é um cara com bastante honestidade intelectual que conhece, conhece bastante Hayek, dos autores, e que dá todo o apoio que eu preciso na minha dissertação. Ele inclusive foi orientador, não sei se vocês conhecem, foi orientador do professor Fábio Barbieri, que é um dos. que, então, que maior. É, Autor austríaco, economista austríaco do Brasil. Então, o nome do professor? Fábio Garrê. Jorge Salomé. Bom, então, se tiver mais perguntas, eu acho que é isso. Muito obrigado, André. Uma segunda parte.